Hoje vamos conversar com Frederico Duarte Bartes sobre a formação da Cooperativa dos Empregados da Escola de Engenharia, criada em 7 de fevereiro de 1921 e instalada em janeiro de 1922. Toda a formação acadêmica de Bartes foi realizada na URGS. Ele possui os títulos de bacharel e licenciado em História, de bacharel em História da Arte, com mestrado e doutorado em História. Atualmente é técnico em assuntos educacionais da Universidade, integrante da ASURGS, Sindicato dos Técnicos Administrativos da URGS, UFIXPA e IFRS, e membro do Comitê Gestor do Centro de Documentação e Memória da ASURGS. Bartz tem experiência na área de estudos da história do movimento operário gaúcho e brasileiro. Também se dedica aos temas de pesquisa que abordam o jornalismo operário e a produção de ilustrações por esta imprensa, assim como estuda nos locais de atuação da memória memória e do patrimônio das organizações da classe trabalhadora no espaço urbano. Frederico, obrigada por participar do podcast, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, é muito importante estar falando aqui para vocês. É um grande prazer poder falar um pouco sobre a história da cooperativa, a história de Júlio da Silveira, das origens mais antigas, do associativismo aqui entre os trabalhadores e trabalhadoras da URGS, do ensino superior em Porto Alegre, dá para se dizer assim. Então, para mim, é muito bom poder resgatar esse passado, que é um passado associativo nosso e que também é um passado da Zurich Sindicato. É muito bom poder falar sobre isso com um público cada vez maior. Frederico, como ocorreu a criação e quais eram os principais objetivos da cooperativa da escola? A cooperativa da Escola de Engenharia, a cooperativa dos empregados da Escola de Engenharia, ela foi criada no dia 7 de fevereiro de 21. O regulamento dela foi assinado em 31 de dezembro daquele ano e ela foi instalada em janeiro de 22. A gente tem que colocar a criação da cooperativa em uma conjuntura um pouco mais ampla de aumento do associativismo, da criação de sociedades de auxílio mútuo e de reunião da classe trabalhadora em sociedades, não só sindicais, mas também cooperativas, beneficientes. A cooperativa ela servia para unificar os trabalhadores e as trabalhadoras, os empregados e as empregadas, uma perspectiva de solidariedade e de ajuda mútua. Para quê? Para poder comprar alimentos, comprar serviços a um preço de custo, a um preço mais barato. A escola de engenharia ela tinha vários departamentos, tinha um departamento comercial também. como A escola de engenharia ela era muito grande, ela tinha vários setores. Alguns desses setores também produziam. Então, a cooperativa ela acaba sendo criada para que esses produtos fossem vendidos a um preço mais baixo para os seus associados. E também ela acaba servindo para comprar produtos, e vender a preços mais módicos. A gente tem que levar em consideração que é um período em que um dos problemas, não que não seja hoje, a gente vive uma situação que dá para traçar paralelos, é a questão da caristia da pobreza, da dificuldade de conseguir produtos a um preço acessível. Então, a cooperativa, ela ajudava também os seus associados a comprarem produtos e serviços a um preço mais acessível. E, claro, a partir de uma perspectiva de uma unidade categoria, porque a cooperativa ela tinha assembleias anuais tu entrava também lá com uma cota acabava provocando um sentimento de unidade de cooperação entre os sujeitos que faziam parte dela, então é uma associação criada para ajuda mútua mas que também ajudou a sedimentar um sentimento de solidariedade entre aqueles que faziam parte dela E quem fazia parte efetivamente da escola? Claro que sim, os trabalhadores mas a estrutura não se limitava somente à pessoa física nos setores. Poderia detalhar um pouco mais sobre quem compunha ou que partes compunham a cooperativa e como ela era mantida? Ela era mantida a partir do investimento dos seus associados e esses associados, eles eram dos diferentes setores que compunham a escola de engenharia. Eu acho que vocês aqui do podcast já devem ter falado isso várias vezes, naquela época, período aí do começo do século XX, a escola de engenharia era muito mais ampla do que é hoje. Ela abarcava setores o Instituto Cosirate de Araújo, o Observatório, o Instituto Meteorológico. Então, ela era muito ampla, ela era mais ampla do que é hoje. Esses empregados que trabalhavam na Escola de Engenharia tinham a cooperativa, a partir dessa lógica, associativa. A cooperativa, no primeiro ano de existência dela, ela já conseguiu construir um edifício próprio, que servia como armazém, que servia como ponto de venda também. Esse edifício, ele ficava mais ou menos nos fundos de onde hoje é um instituto eletrotécnico. Tem, inclusive, no site da Suritz, foto de como é que era esse edifício. Era uma casa grande, de um andar só. Não era provavelmente um galpão, era uma casa grande, onde provavelmente lá dentro eram armazenados e vendidos produtos. A gente não tem uma imagem interna dela, tem uma imagem externa. As assembleias anuais eram realizadas no edifício da Escola de Engenharia. Até por isso que eu sempre falo, né, o edifício da Escola de Engenharia o prédio centenário é um lugar de memória da categoria dos trabalhadores da universidade, porque ali era realizadas as assembleias anuais da cooperativa. E, além disso, existem registros. Por exemplo, tem o Almanac Lammer, que era editado no Rio de Janeiro. Era como se fosse uma grande grandes páginas amarelas de serviços do Brasil inteiro. Tem lá, em determinado momento, nos anos 20, onde tem a entrada lá Porto Alegre, tem a cooperativa. E aí tem vários serviços. Aparece lá a cooperativa o diretor, o Júlio da Silveira, e os vários departamentos. Tinha um departamento de vendas, tinha um alfaiate da cooperativa, tinha cozinheiras e ajudantes da cooperativa, então a gente imagina que havia um espaço de venda dos produtos, mas que isso ia além da venda do produto ia, por exemplo, talvez se fosse lá fosse possível comprar um terno comprar uma roupa para um preço mais barato fosse possível talvez ter um restaurante lá dentro, onde poderia almoçar ou jantar para um preço mais em conta, eu pelo menos acredito lendo o registro que fosse isso então é de fato uma associação prover serviços a um preço mais barato e aí eu falo, por isso é importante a gente localizar no tempo. Era um período em que não existia uma previdência social. A situação concreta assim da classe trabalhadora era muito precária. Existia uma pobreza muito grande, assim especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras dessa classe operária que viveu em Porto Alegre, assim, uma situação de dificuldade estrutural mesmo da vida. E estar associado a uma cooperativa, estar associado a uma organização que te propiciasse uma vida melhor era muito importante. Dei um pouco aí o panorama do que seria cooperativa e é muito interessante a gente poder revisitar essas coisas e até identificar também com problemas da atualidade. Frederico, e quem foi o Júlio da Silveira e qual a importância dele para transformar a ideia da cooperativa em realidade? Júlio da Silveira foi um sujeito fundamental na história da cooperativa e também fundamental na história da classe trabalhadora em Porto Alegre Júlio da Silveira, ele era um líder da sua categoria, que eram os empregados da escola de engenharia, mas ele era também um líder da Comunidade Negra de Porto Alegre. Júlio da Silveira era um trabalhador negro, entrou em 1912 na Escola de Engenharia, cresceu internamente, trabalhou e se tornou responsável por uma cooperativa específica de um setor, se eu não me engano era o um setor comercial. Ele transforma essa cooperativa de um setor em uma cooperativa para toda a Escola de Engenharia e se torna o seu primeiro diretor. Então, dá para se dizer, sim, que o Júlio da Silveira ele é o idealizador da cooperativa da Escola de Engenharia. Ele vai ser diretor da Escola de Engenharia durante todo o período, até que em 1927 ele falece. Dois anos após o falecimento dele, a cooperativa é dissolvida. Então, o Júlio da Silveira ele foi esse animador da cooperativa, idealizador e também um grande líder da classe trabalhadora porque ele estava muito vinculado a vários tipos de associativismo. Para ter uma ideia, ele fundou o primeiro clube de futebol voltado para a comunidade negra de Porto Alegre, que era o Rio Grandense, fundado em 1907 Ele foi o do jornal O Exemplo, nos anos 20, que era o principal jornal da comunidade negra de Porto Alegre. Paulo Silveira, que é neto dele, fala que em um conversas que provavelmente ele estava também envolvido com o Clube Floresta Aurora, eu encontrei registro dele também envolvido com outro clube, um clube carnavalesco chamado Aliança dos Operários. E todos esses grupos aí estavam mais ou menos localizados na Cidade Baixa. Então tem uma coisa também de um associativismo que é também do local onde a pessoa vive e trabalha. Silveira viveu um tempo ali na Lime Silva, depois se mudou para Saramento Leite, que naquele tempo se chamava Travessa 1 de Março e trabalhava aqui, próximo de onde ele morava e fez sua vida associativa nesse espaço. Então tem uma questão de um associativismo da classe trabalhadora, um associativismo, um líder comunitário da comunidade negra, um sujeito que era importante no bairro Cidade Baixa. Então a Júlio da Silveira, ele foi esse líder comunitário também importante para nossa memória. E aí colocar também, até um objeto dos meus estudos, esse associativismo era algo muito presente na classe trabalhadora. Por exemplo, o crescimento do número de sindicatos, sociedades esportivas, sociedades beneficentes durante aí a Primeira República. Então, a cooperativa ela também está colocada nessa conjuntura, nesse espírito associativo da classe trabalhadora. Então, dá para localizar a cooperativa e os esforços do Júlio também nessa conjuntura. Frederico, mesmo após o falecimento do Júlio, a família da Silveira manteve aí um papel importante na vida da cidade e também junto à universidade, de alguma maneira. Como se processou essa relação? O Júlio da Silveira, ele era um empregado da escola de engenharia, ele tinha um papel importante aqui. Né? Os filhos dele também foram pessoas importantes, por exemplo, nem talvez, eu acho que o mais destacado foi o Antônio Onofre, que era amigo do Lupicínio Rodrigues, e daí a gente já vê umas redes de relações Lupicínio Rodrigues, que foi durante um tempo também pedel da faculdade de Direito, sendo que o pai do Lupicínio era porteiro da faculdade de Direito. O Júlio da Silveira fundou junto com o pai do Lupicínio, o Rio Grandense. Então a gente já vê várias articulações assim, familiares também. E aí o neto, o Júlio da Silveira, hoje é professor do Instituto de Artes, o Paulo da Silveira. Daí a gente vê que essa vida na URGS, na escola de Engenharia, na escola de Direito, depois a escola de Porto Alegre, porque o Lupicínio ele foi pedel na depois da formação da Faculdade de Porto Alegre, depois Universidade de Porto Alegre, depois Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, posteriormente. Tanto tem essa vida comunitária, assim, que acaba fazendo com que as pessoas estabeleçam laços com a Universidade. Esse laço da família Silveira, ele é mais que centenário. Né? Só pelos exemplos que eu dei aqui, né? e ainda dei como exemplo também a vinculação da família do Lucínio né? E a gente vê como essas famílias formaram também a URGS. Mas eu vou insistir um pouquinho nesse assunto contigo, porque lendo o material de pesquisa para me preparar para esse episódio, eu me deparei com a história da viúva do Júlio, que ela também tem uma história que agrega a essa história dele posteriormente ao falecimento. Ela seguiu também, eu gostaria que falasse um pouquinho da história dela, desse vínculo dela indiretamente com a universidade. Isso é importante até, na verdade, para ver como as pessoas acabam se vinculando à universidade, porque a casa do Júlio da Silveira ela ficava na rua 1º de Março, nessa travessa 1º de março, que hoje é a Sarmento Leite. E aí, depois da morte do Júlio, a dona Exaltina Silveira, o né, que ela faz? Ela transforma a casa dela em uma pensão de estudantes. Dá para entender também essa vinculação forte entre bairro, comunidade universitária, local de trabalho, porque é muito interessante essa iniciativa dela, da Isaltina transformar a casa em uma pensão, é uma maneira, eu interpreto assim, de tentar manter o vínculo com a universidade. E também é um iniciativa pioneira, porque as primeiras casas do estudante, elas só vão surgir depois, nos anos 30. Então, antes disso, os estudantes viviam em diversas pensões. E a iniciativa dela é também uma iniciativa pensada no bem-estar dessa comunidade universitária. É interessante como esse vínculo acaba sendo reforçado pelas iniciativas dessas pessoas. É muito legal, é muito interessante. A cooperativa da escola, como você já comentou aqui, ela durou entre os anos de 1921 a 1929, Dois anos após o falecimento do Júlio, mas ela é considerada o embrião da SURGS. Qual a importância da cooperativa nesse aspecto? Por que, que ela é considerada o embrião da SURGS? Nós temos uma data de fundação da SURGS, que é no dia 20 de setembro de 1951, porque aí foi fundada a Associação dos Funcionários da URGS, em uma luta para que os servidores da URGS fossem reconhecidos também como servidores federais, que quando houve a mudança, da Universidade Estadual para Federal, os professores foram federalizados e nós, técnicos, não. Então, na verdade, houve toda uma luta para que os técnicos fossem também servidores federais, né? e aí surgiu a Associação dos Funcionários da URGS. Só que esse esforço associativo, ele não surge aí. Na verdade, a gente tinha perdido a memória desse esforço anterior. E daí, a partir de pesquisas, buscas em arquivos, a gente descobriu que antes da fundação dessa, essa associação dos funcionários em 51 havia existido outra iniciativa associativista no seio dessa comunidade universitária, que era a Cooperativa de Escola de Engenharia. Então, antes da fundação da associação, que é considerada data de fundação da SURGS, a gente tem uma iniciativa anterior, por isso que eu digo que, antes disso, teve um embrião, uma primeira iniciativa associativa, que é a cooperativa, e que ela já está fazendo 101 anos agora. Por isso que eu digo, respeitem essa categoria, valorizem essa categoria, valorizem esse sindicato, né? a SUREX Sindicato, tem 70 anos e cujas raízes elas se estendem para mais de um século é, Então é isso, a gente tem essa iniciativa Que ela é, para mim, sim Um, um embrião da Súrigs Para finalizar, Frederico O que está previsto para o próximo dia 7 de fevereiro Por ocasião dos 101 anos de criação da cooperativa da Escola de Engenharia. Para o dia 7, nós vamos fazer uma cerimônia, onde nós vamos inaugurar uma placa em homenagem aos 101 anos da cooperativa e em homenagem ao Júlio da Silveira, que foi o idealizador dessa iniciativa. É importante porque, com a inauguração dessa placa, que vai contar com representantes da Surgs, vai contar com representantes da Escola de Engenharia e vai contar com convidados e convidadas da família Silveira, ver. Ela vai ser entregue um buquê de rosas, em homenagem à memória do Júlio. A inauguração dessa placa é importante porque ela faz com que essa memória se torne perene. Todo mundo que passar ali pela Escola de Engenharia vai encontrar aquela placa e vai poder saber que os nossos esforços aí de organização, eles têm mais de um século. Isso transforma também aquele espaço, a própria, o pé do centenário, em um lugar de memória para a nossa categoria. E digo mais, transforma em um lugar de memória para a classe trabalhadora, porque eu tenho estudado isso, né? São raros os locais de organização, de reunião da classe trabalhadora tão antigos que permanecem de pé. É importante a gente valorizar esses espaços, porque a gente olha para o passado e descobre que a nossa caminhada é muito longa. A construção da classe trabalhadora é uma obra centenária, e a construção dessa categoria também é mais que centenária. Então é importante a gente demarcar aquele espaço como um lugar de memória. Então, no dia 7, será inaugurada uma placa e vai ser feita também essa cerimônia, que eu acho muito importante. E essa cerimônia vai ser disponibilizada por meio eletrônico para quem quiser assistir. A Escola de Engenharia vai gravar, nós também vamos disponibilizar uma gravação dela também. Nosso jornalista também vai lá para gravar a cerimônia. Claro que por conta da Ômicron nós teremos de fazer uma cerimônia menor, até tínhamos pensado algo como talvez um coquetel, mas vamos ter de fazer algo menor, algo mais restrito, mas o importante é demarcar o espaço e a data. E no dia nós teremos aí todas as informações tanto pelo site da escola quanto pelo site da Surcs. Frederico Duarte Bartes, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns pelo relevante trabalho de pesquisa e de resgate histórico. Esse trabalho de levantamento da história da cooperativa contribui para a preservação da história da da escola de engenharia e da classe trabalhadora e dos técnicos enquanto categoria, com certeza. Importante ressaltar isso e parabenizá-lo e assim todos os seus colegas que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado. Muito obrigado. Eu agradeço e quero dizer que esse trabalho não é só meu, ele é um trabalho de toda a Surgs Sindicato e do Centro de Documentação e Memória. Quero, na minha despedida aqui, agradecer aos esforços da Surgs e aos esforços do Centro de Documentação e Memória, porque nós criamos esse centro em 2018 e desde lá nós temos nos esforçado não só para resgatar a memória da categoria, mas também para divulgá-la. Então, quero me despedir Demarcando essa necessidade.